Mas olha só, estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo. Uma salva de palmas aí! Eu adoro fazer isso, eu amo o que eu faço. De novo, de novo hoje eu estou aqui de cowboy para apresentar mais um programa para vocês. Já se inscreva nessa bodega aí, ó, se não der like, eu vou aparecer na cama da sua mãe aí. Nossa. Mas é o que? Hoje vamos falar coisas e pessoas que todo mundo gosta. No caso, eu já vim caracterizado de cowboy, porque eu acho que ninguém não gosta de cowboy. Eu adoro filme de cowboy. Você gosta de filme de cowboy? Uhum. Eu adoro adorar o Beto Carreiro. Beto Carreiro! É. Beto é Carreiro! Mano, é muito bom. Todo mundo gosta de cowboy. Alô, galera de cowboy! Alô, galera de Biel! Mate, mate, mate com pau no chão <risos> Vamos começar, meu. Sonic Feio Meu, eu adorei o Sonic Feio, a galera criticou Mas eu acho que realmente o filme não ia ficar legal o Sonic Feio Não ia Mas o, saiu o filme do tipo e Teco uhum. E, mano, bem da hora, mano Mostrou o Sonic Feio, eu gostei do Sonic Feio Uma sala de pau Sonic Feio Gente, eu queria muito um programa de auditório Abaixão. Eu ia ficar o dia inteiro uma sala de palmas Eu, mano, eu adorava oh, isso foi. Auxílio emergencial, mano, isso é real mano. Não tem quem não goste Eu lembro que os brasileiros estavam em casa na pandemia Mas estavam felizes fazendo churrasco Com o dinheiro do auxílio emergencial Quem que não gosta? Eu, eu mesmo, eu peguei uns, três. peguei uns três Peguei uns três, falsifiquei meu nome Peguei de morto que? The Rock, mano, não tem quem não gosta do The Rock não existe pessoas, todo filme dele é bom. Você não gosta Tudo. não, The Rock? mano. eu amo esse Ele é sou. muito gosta. Ele é forte. Eu morderia o músculo dele. Eu daria um... uma mordida no músculo. Ai, que delícia. Mas você sabe quando era pequeno, ele pesava 120kg, um né? Como tipo assim? Um gordo, gordo. Ele Ah, um, sim. Esse aqui é o Fabrício quando era criança. Exatamente. Você já viu o Dwayne Johnson The Rock no mesmo lugar? Eles são, eles são irmãos gêmeos. Eu acho que eles são irmãos gêmeos, eles são muito parecidos, né? Muito parecidos. O que, que você acha? Eu não sei quem é o outro. <risos> ah. é, Tom... Tobey Magal. Nossa. Malone, mas, <risos> Toby Magal. É. <risos> mano, todo mundo adora o primeiro Homem-Aranha. Não Sim, tem como. Mano. Ele é perfeito. Pode, pode gostar do bom. Tom Holland. mas pode... Todo um tem, mundo ama o Tobey Magal. Não tem Magal. como. Eu, o Tobey Magal, Magal é o melhor. Eu lembro no cinema na hora que ele apareceu, parça. Nossa, eu fiquei de pau ereto no cinema. <risos> Mano, o Adam Sandler, não, agora de verdade, do fundo do meu coração, uma sala de paula. Um minuto de paula. Um minuto. Tá bom, já me cercei. Não, mas é o que? Mano, o Adam Sandler é o melhor ator, na minha opinião. Adam Sandler, eu sei que você não está vendo isso, mas se você estiver vendo, vem cá, queremos gravar com você, hein? Não, eu sou muito fã do Adam Sandler. Eu sei de corte, tipo assim, metade dos filmes. Little Nick mesmo. Eu sei de corte o Diabo diferente? Eu sei de corte todas as sala. É. Então, eu vi uma entrevista dele que aí eles colocaram é, trechos de dublagem de outros países e de escolha brasileira. Porque... E não fica tão legal, eu bisdei, foi no The Noite, foi no The Noite o Leolin fazendo. Mano, e tipo assim, de verdade, uma salva de palmas para dublagem brasileira. mano não tem de tem melhor o que... E se vocês querem que eu faça um vídeo sobre dublagem brasileira, eu vou fazer. E um abraço ao Alexandre Moreno, que é o dublador do Adam Sandler. É, mano, você deixa o filme mil vezes perfeito. Eu não sei como a galera americana não gosta do Adam Sandler. Eu não consigo entender isso, porque falam que ele, tipo, faz sempre o mesmo papel. Que é um cara bobão. Sim. E tipo, mano, ele, o papel dele fica muito bom, mano. É. E você pegar o Eddie Murphy também, o Eddie Murphy também. O Eddie Murphy dele. também, porque é sempre, mano, parece que é sempre a mesma pessoa. Só que o bom dele é que ele faz mil e um personagens no mesmo filme, entendeu? Papo. Negão, ele é muito bom Na minha opinião, o TikTok Brasil ainda só está em pé por causa dele Exatamente Luva de pedreiro Luva de pedreiro não tem comparação É o cara mais humilde do Brasil Receba, Receba. Luva de pedreiro, um abraço Alec. Alec, Alec Fumaça Caralho, Alec Mano, ele é muito bom O Alec é perfeito, mano Café com o do Casemiro Caralho, aonde que vem disso? Eu queria muito tomar um desse de manhã Ia melhorar meu dia mil por cento Acordar, olhar pro café e tá com o rosto do Casemiro Marcos Mion. Todo <risos> não, mundo, Marcos Mion. Não, mundo. não. não adorei essa foto, persa Pegaram o Metro Man, Metro Man. Pegaram o Metro eu Man com o Eles são muito parecidos, Eles né? são parecidos, pior que eles parecem mesmo. Mães. Mano, não tem como não gostar de mães, isso. é óbvio. Tem, tem uns amigos meus que adoram pegar umas mães que gostam Opa. de mães. Opa! Né? Vai expladando é. aí, brother? <risos> Esse pirulito, esse flopito é muito bom, parça Esse, mano, é, é. até hoje eu compro só tô com 50 centavos no bolso, eu compro dois No mercadinho, Fabrício, <risos> Todo mundo, eu, eu, eu fiquei surpreendido Uma salva de palmas pro roteirista né? Fiquei surpreendido, <risos> né? Johnny Depp, mano. Parça, o Johnny Depp é perfeito. Todos os filmes que ele faz também são maravilhosos. Pau no cu da Amber Heard. Sim, vai cagar na, vai cagar na, na casa cama. do caralho. Vai cagar na, na sua cama. Isso. Ele, ele gosta. Iberê, mano. Todo mundo adora é. o manual do mundo. Foi um dos primeiros canal do YouTube, canais do YouTube que eu assisti. Eu já usei alguns vídeos dele pra fazer trabalho dele. É, trabalho de química física eu já fiz também, ah. mano. Mas, mas dizer, eu Fis fiz plagem. Né, é muito né, inteligente. Fiz inteligente. Eu fumei likes. Como fazer um barquinho para transportar cocaína para a Bolívia? <risos> Jim Carrey, nossa, o Jim Carrey, mano. Adam Sandler, Jim Carrey Ed Mercy, e Ed Murphy, parça. E Will Smith, parça. pra mim é a trindade do cinema. Você assim. é E Terry Crews. Agora é cinco, né? Trindade. Aí já é um quintidade. Inteiro. É quintidade. Quintidade. Mano, é o quinteto do cinema pra mim Eles são perfeitos, mano uhum. Michael Jackson, mano Eu sou fã do Michael Jackson pra mim Ele é um dos maiores cantores que já passou na face da terra Tá vivo, hein? Tá vivo, tá ele tá, tá morando bem. no Acre Comendo cuscuz com a Juliette ah, é, ah, Tem uma vidente aí que falou que ele tá vivo Que vai aparecer esse ano aí oh, Vai e ser bombástico Copa, volta, volta, Copa do mundo, ele vai sair no meio do chão Não. não. Ele vai... No meio do campo ele vai sair, mano <risos> Stephen Hawking Stephen Hawking, mano, perfeito. O cara é um revolucionário, Sim. visionário fora do tempo. Eu adoro ele. Adoro ele, tá vivo. que demonstra, mano. Mesmo você tendo dificuldade, você nunca pode desistir. Tá Caralho, que bonito. Eu vou <risos> falar uma coisa: ele não morreu, não, viu? Ele tá dentro do buraco de minhoca. Ele vai voltar. Eita, porra. Ele vai voltar, tenho certeza disso. Tatuagem de chiclete. Mano, eu até hoje eu não tenho maturidade de comprar tatuagem de chiclete e não colar no meu rosto. É uma vez eu comprei seis chicletes. Colei uma tatuagem em cada lugar do meu p. Juro pra você que eu fiz isso. Porra do cavalo! Caraca! Comi tudo isso! Caralho, meu... não acho que eu. Não, tipo assim, ser. não, não. Pegou só na, no pescoço, bem embaixo do pescoço do. Tudo isso? Não, precisava de um zinho de chiclete. Caralho! Angolanos! Um Hoje é meu aniversário! Estou de parabéns Ai, cavalo! Que escuro negro! Um beijo nossa, pra você nossa. aí, ó Quero entrar na live contigo, hein Comida de mãe Comida de mãe é muito bom, mano Comida eu de mãe sei, não é. tem igual Ah, eu acho que a única coisa melhor que comida de mãe é comida de vó Ah É a única coisa melhor sei, Mano, Shrek 2 Shrek 2 também é muito bom É o melhor filme que tem Eu acho o melhor Pra mim, só melhor que Shrek 2 é o Shrek 3 Mano, CJ CJ também é muito bom É um dos melhores personagens Pra mim, o único personagem melhor que ele do GTA É o Trevor Na minha opinião que eu adoro o Trevor É aquele CJ meu de menino, assim. Se de rebaixado, você já vendeu uma água onde? Aí <risos> ele sai, esse Tia da Limpeza, ah, não, uma sala de palmas para todas as tias da Limpeza do Brasil. Eu adoro a tia da limpeza, eu sou um tipo de pessoa que se eu tô passando no corredor, eu vejo a tia da limpeza, eu paro um minuto pra conversar com ela. Sim. Eu adoro a tia da limpeza, é igual a tia da cozinha. É a, a tia da tia cozinha, da cozinha nossa. nossa senhora. É bate-papo, é é ela bate é, é, é, é delícia conversar com ela. É então, o quê? Uma sala de palmas aí, gente. Muito obrigado, por me E um beijo na boca de vocês.